Oi, oi, oi, oi! Eu sou a Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa sainha de tutu aqui, ó. Facinho, simples, rapidinho, tá? É um pedido das alunas lá do grupo online, né? Nosso grupo que é pago mensal. É um pedido delas lá e a gente resolveu vir fazer aqui, desenvolver para elas, tá? E mostrar para vocês como que ficou.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 compartilhe os nossos vídeos e curta, curta muito os nossos vídeos, gente, porque a gente faz com muito carinho para você, né? A gente traz novas técnicas, a gente tenta ensinar o que a gente sabe para você. Então, a gente pede para você curtir os nossos vídeos, compartilhar, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho, tá bom, gente? E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Tem meu Instagram também. Então, vamos lá fazer a nossa peça, vamos lá? Vem comigo, mas antes, roda a vinheta! Tudo aqui, pessoal, a nossa saia de tule, os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa sainha de tule, que eu vou fazer um tamanho 2, Tá? A Sofia veste uma maior do que essa, mas eu já fiz a da Sofia, para tirar as fotos, né? Para postar. Aqui eu já fiz a da Sofia, né? E aqui eu vou fazer o tamanho 2. que já tem uma menininha aí que, que vai usar, né? Que eu vou mandar para ela. Então, o que que a gente vai precisar, tá? Ah, eu fiz o um molde aqui, né? Esse tamanho 2. Então, o molde vai assim, tá? Até aqui, essa é pequena. Tá? É a parte pequena que vai na frente, né? E pra cá é a parte maior, a parte mais comprida que vai atrás. Porque essa ela tem que fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem que fazer isso aqui, ó. Então, as partes pequenas é a que, que vão aqui, né? Você vai colocar uma aqui, uma aqui. E depois vai indo com as maiores pra cá. Pra ela ficar assim, redondinha, né? Então, você vai cortar 10 vezes a tulina na saia pequena, aí você vai dobrar o teu molde aqui no risco, vai cortar 10 vezes dobrado aqui, tá? Tá aqui já. Tá? Quanto mais tule, mais bonito fica, tá mais armado, mais bonito fica. Você quiser colocar mais que 10, você pode colocar e quanto mais mais bonito fica, tá? E a grande 35 vezes, tá aqui, tá? 35 vezes. OK? Isso aqui é pra barriga, tá? É essa parte aqui, essa parte aqui da barriga, tá? E o nosso elástico vem dizendo quantos centímetro, 21 centímetro pro tamanho 2, tá? Então, tá aqui o nosso elástico, ok? O que que a gente vai fazer, tá? Eu dou um pontinho aqui na máquina, tá? Dou um pontinho aqui, tá bom? Fecho com um pontinho aqui, ó. Faça uma argola assim, tá bom? Então, vamos lá. Pedido das minhas meninas do grupo de WhatsApp. Esses restinhos de tule que sobra, gente, vou dar uma dica pra vocês. Juntem assim, ó, e amarre no meio aqui, ó, antes da gente começar a fazer. E vamos fazer pompom pra pôr no cabelo das nossas crianças então você pode aproveitar tudo, tá? você não precisa jogar fora nada a tule é baratinho, você vai Gastar bem pouquinho pra fazer essa peça Então, olha só Você consegue fazer pomponzinhos Pra colocar no um cabelinho Das bebezinhas, né? Ó, só colocar um elásticozinho E fica bonitinho, tá bom? Então, uma dica aí, né? Mais uma dica, tá? Então, vamos lá Vamos pegar nosso elástico aqui, ó. Juntar aqui e passar um arremate, tá? Então, ó, vai ficar assim, ok? Vocês pegam um um papelão desses duro para colocar dentro, né? Para ficar esticadinho para vocês estarem fazendo isso. Eu não arrumei papelão aqui, eu vou pegar um um quadrinho desses. Pegar um quadrinho desses da Sofia mesmo. Então vamos para deixar esticadinho para vocês conseguir tá para ficar esticadinho para vocês estar conseguindo amarrar tá vamos começar vamos começar aqui pelos maiores tá depois os menores a gente vai antecalando tá Vamos pegar de dois em dois, tá? Ó, a gente vai pegar de dois em dois e já vai amarrando. Mas se você quiser colocar fita de cetim aqui, ó, vai ficar lindo, tá? Depois, a hora que eles que, eles, que ela vem, que ela fica aqui, ó, com a fita de cetim, vai ficar na bainha aqui, vai ficar lindo. Aquelas fitas grossas fica lindo, tá? Mas hoje a gente vai fazer o básico, tá? Ó, vamos pegar de dois em dois, dois em dois para ser mais rápido, tá? Vamos medir bem aqui, ó, no meio, tá? Mesmo tamanho. No meio, ó. Fazer isso aqui. Agora, a gente, ó, coloca a mão aqui e por aqui a gente pega ele e puxa pra cima. Ó. Isso aqui você vai fazendo. É isso que você tem que ir fazendo até dar... Se você quiser colocar um pouco de uma cor, um pouco de outra cor, você pode já separar e fazer isso. Aí, se você for colocar as bainhas de setinha, aqui já vai ficando com as bainhas, vai ficando bem chiquezinho, tá? Tá? É facinho, facinho de fazer, tá? Pode pegar um papelão, uma madeira para colocar de base aqui para segurar para você, né? Então, aqui as maiores já foi tudo. Agora vamos para as menores. Aqui as maiores já foi. Agora vamos colocar as menores. Vamos colocar essas, essa parte maior aqui para trás. agora, vamos entrecar lá, tá? Ó. pegando, ó. Mesma coisa, só que essa é um pouco menor do que aquelas outras ali, porque elas vão ficar na frente. Aí, você vai colocar aqui. a gente já pega de três em três, né? Ó, uma do lado, uma do outro, tá? Essa é a única diferença, tá? Uma do lado, uma do outro. Pega de três em três. ficou assim, aqui agora a gente vai tirar daqui do nosso quadrinho E agora, a gente vai dar o acabamento, que é com esse filetezinho aqui. Se você não quiser dar o acabamento, quiser deixar assim, você também pode fazer com aquele cadarço que a gente usa pra colocar nos... no chapéuzinho sabe? Então, pode pôr o focinho de porco, etc. e tal, pra pessoa ah, usar, ah, conseguir regular aqui, né? Aí, tipo, tamanho 1, um, dá pra 2, 3 até, é só regular aqui. Então, é tudo dica, né, gente? Aí, aqui, a gente vai dar o acabamento aqui, tá? Ó, vou fazer a bainha aqui, tá? Vou fazer a bainha aqui também. e aqui a gente vai dobrar uma vez para dentro uma vez no meio e... e dobrar assim ó e passar uma costura aqui só para dar acabamento ficar bonitinho ficar parecendo elástico como eu disse se você quiser deixar o elástico ali não tem problema não faz mal tá é só para não ficar aparecendo mesmo mas se você se você deixar, não faz mal. Então ficou assim, gente, olha só Aqui a barriguinha E aqui a sainha Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado tá? A Débora, a Viviane Pessoal lá do grupo Logo, logo, vou postar lá Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Gostam sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Então, beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau.